Salve rapaziada. Bom, como prometido, chegou a 100 likes aí no, no vídeo. Então vou colocar para download aí para vocês o GTA São Paulo entre aspas, né? Versão 01. Antes de começar, eu quero avisar para vocês que essa semana vai sair meu servidor de SAMP ou MTA. Eu comprei os dois, mas eu tô em dúvida qual que eu qual que eu faço, entendeu? Então vamos lá. É, bom vocês não esperem eu falo para vocês não esperarem muito nesse GTA aí que não tem muitas coisas porque eu tive que refazer tudo beleza fazer tudo entre aspas né editar mas vamos lá vamos começar um novo jogo padrão né eu vou só mostrar alguns comandos porque a maioria você já deve conhecer beleza bom aqui tá bugado é normal vocês vão apertar enter, vai entrar. E aqui, ó. Como vocês podem ver. O primeiro comando que eu vou ensinar para vocês é para habilitar e desabilitar os elementos da telas Para isso você vai escrever disable. Sei lá como escreve essa porra. E vai apertar 6, até que ela Aí vai estar tá ativar. Vocês podem apertar 6 ativa, 6 desativa. Beleza? E para desativar para as teclas você vai apertar novamente Z Pronto, aí você aperta 6 não aparece mais nada, beleza? Mas no caso aqui eu vou ativar vou ficar legalzinho para vocês. E aqui é o seguinte, como vocês podem ver o gráfico, né? Tá bacana, top. HD praticamente vai rodar em vários computadores aí. Bom, vamos pegar um carro aqui, ó. A tecla vai pegar um carro. É o Cleo. Vocês vão segurar o W e o P E vai digitar o nome do carro DFF, né? No caso aqui eu vou pegar Aqui vou pegar Sanchez No caso aqui é uma Lander Certo? Que é uma Lander Quando você pegar a moto auto, Ele automaticamente vai colocar o um capacete Pra você tirar o capacete Você vai apertar a tecla zero, É 0 Aí vai tirar o capacete, beleza? Eu vou pegar uma viatura da rota WP novamente, FBI Ranch, Aí, ó. a Blazer da rota, a nova Blazer, teu né? Blazer. E vou colocar a skin da rota. Para isso, vocês vão segurar Tab, Q e vão clicar e vão apertar o mouse esquerdo, o botão esquerdo do mouse. E vamos selecionar que a skin, se não me engano, é FBI e SWAT. Tem os dois. Lembrando que as, sempre quando eu lançar nova versão, eu vou colocando patch para download, beleza? Aí vocês não precisam ficar baixando toda hora. Selecionou a skin, você vai apertar espaço. Mas no caso aqui eu vou utilizar o SWAT. Beleza. e pra chamar um número para saber vai apertar novamente o no botão esquerdo do mouse e vai apertar shift Bom, quero, quero os três aí então e vamos apertar g vamos mas aí é o seguinte né, galera, eles não vão aceitar porque você tem que ter a habilidade entendeu quer ver então no caso assim é só você fazer o código do dinheiro várias vezes que aí vai dar pra poder recrutar eles, ó. Mas no Vamos caso aqui não vai dar embora, porque eu iniciei um novo jogo, por tem respeito in ainda. Ou então você usa um código pra ter o down? máximo de respeito. Roll, homie, não sei de menos. Bom, enfim. Tá aqui a viatura. Ó, o sirene. Certo? E tem também o mod de abrir o porta-malas. Você vai segurar o botão direito do mouse pra cima abre, pra baixo fecha, entendeu? Uma coisa pro capô. Tá um pouco essa viatura aqui Normal foi uma fita No caso aqui agora eu vou Selecionar a viatura da PM Se bugar às vezes assim é normal É só você apertar ESC E apertar o comando, que você já sabe Que é o G E pra ligar o motor do carro você apertar a tecla T Aí pra ligar o farol SHIFT L Beleza? Enfim, vou mostrar um pouco para vocês aqui, não tem tanta coisa assim GT tá suave, é mais os gráficos mesmo, é de boa qualidade, beleza? Não tem tanta coisa assim, tá novidade assim, nossa, novidade, tá? Ah, não terminei totalmente, beleza? Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu editei né. Que tem essa parte aqui da polícia, zoado pra caralho, oh, mas before I fucked everything up. Certo. Editei aqui. E coloquei esses essas casinhas aqui, ó. Beleza? Bom, e é isso. E outra coisa que eu quero explicar para vocês Que vocês tem que tomar cuidado Ao baixar o GTA Vocês vão apertar S e vai em opções Ajustar vídeo Avançado Distância do horizonte, vocês só vão deixar No máximo 3, beleza? Em limitar FPS Vocês vão deixar ligado Aqui tá desligado, você tem que deixar ligado Beleza? Qualidade vocês aí Não sei, depende do seu computador Beleza? E o então vai ficar mais rápido entendeu utilizando diversos mods né Eu direto da mix mods mods incríveis e outra coisa também galera toma cuidado nos arquivos que vocês deletam aí, que vocês não queiram tomar cuidado porque vocês podem acabar deletando um arquivo que é que é essencial para o jogo beleza aqui no caso vocês podem ver que não está aparecendo muito pdf muitos carros, é por causa que eu editei no, no, no na configuração do mix 7 que é o mod que está na pasta crema, vocês abrirem lá, vocês vão estar vendo, vocês podem aprender um pouco mais como utilizar e tal, beleza? Ó,